Dá uma olhada aqui no saque semanal que eu fiz Trabalhando pela internet Esse aqui foi o meu resultado ó, dessa semana E eu quero mostrar pra você que eu ainda tenho mais dinheiro pra sacar Vou te mostrar aqui no aplicativo ó, Da Monetize Ainda tem 300 mil reais pra sacar Se você quer saber como que eu faço isso Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar Vita Ivan da Silva Guimarães Júnior, Temos bola rolando Em Campinas para... Aí aproximação pelo lado esquerdo Vagninho traz por dentro Pé direito faz o cruzamento ah! Gol Na movimentação do Marcelo Moreno, fez o cruzamento, toque no meio! Gol! Do Cruzeiro! Regis! E pro Maurício, tá sozinho, vai ter que definir, vai pro chão na disputa pênalti! Marca pênalti, da Silva Guimarães. Autorizado para a cobrança. A pressão do Jefferson. Marcelo Moreira, pé direito. Gol do Cruzeiro. Fábio coloca dois jogadores na barreira. Vem o levantamento da cobrança direta. Fábio! Dá um tapa na bola. E ela sai pela linha de fundo do é escanteio. Mais fechado. A casquinha na segunda Ai. trave. Gol! Vamos à central do apito. Esse gol aí, Sandro. Impedido, Júlio. Gol sem erros. Olha a cobrança de escanteio. Saiu Jefferson, saiu mal! Gol! Do Cruzeiro! Galera, os alunos do robô milionário estão literalmente imprimindo dinheiro pelo celular. Esses aqui ó, foram os meus saques da semana. E eu quero mostrar para vocês aqui o saldo que eu tenho no aplicativo da Monetize, que é a plataforma que eu uso de vendas. Olha aqui, eu estou no meu celular. Vou abrir aqui o aplicativo da Monetize. E olha aí, ó, tenho mais de 300 mil reais ainda para sacar de saldo. E eu vou deixar aqui na tela alguns depoimentos de alunos meus para vocês verem que esse método realmente funciona. Cara, três meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias Olha isso Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos dois meses com o João Pessoal, eu tô passando aqui reais Em apenas um dia, trabalhando 100% online Meu nome é Vitor E eu tenho 15 anos E graças ao João Pedro, estamos mudando de vida E não vou precisar de patrão encher da minha E se você quer saber como fazer isso Então clique no link da descrição desse vídeo que eu vou te ensinar